Quando uma mulher ingressa no mercado de trabalho ou em alguma instituição de ensino, ela está conquistando mais do que qualificação profissional ou fonte de renda. Com a criação da Rede Lilás, diversos serviços públicos são articulados de modo a atenderem a realidade feminina. A Odete e a Fabiane são exemplos de mulheres que, desta forma, alcançaram a própria autonomia. A maioria das mulheres que tinham que trabalhar fora, mesmo que não tinha muita qualificação como eu. Uh, ou de pegar algum um serviço assim menos e hoje assim tem bastante oportunidades eu estou na construção civil que é uma área que está bem abrangente, assim mas tem vários outros cursos assim do Pronatec que, que as mulheres podem fazer sabe esse curso é fundamental eu nunca tinha visto assim de nenhum lugar dar um curso assim de gratuito um curso técnico gratuito numa instituição como o Senai que é uma instituição conhecida por todo lugar. Aqui a gente aprende vários assuntos, a, a gente vê na realidade como é e a gente tem mais oportunidades. Quem é dedicado, se esforça, tem muitas chances. Eu fui indicada pelo meu professor para trabalhar numa empresa. Outra colega minha também foi. Uma coisa vai levando a outra. Atenção à saúde da mulher, transferência de renda e créditos financeiros para o empreendedorismo feminino são algumas das ações que integram a Rede Lilás. O crédito Lilás foi criado pela Secretaria de Política para as Mulheres e é executado pelo Sul. O programa visa uh, possibilitar que essas mulheres consigam a sua independência financeira por meio de uma orientação para o crédito que possa ser aplicado na geração de trabalho e renda e na produção. O crédito Lilás está disponível em qualquer instituição de microcrédito conveniada com o Banco Sul, que executa o programa Gaúcho de Microcrédito. Financia de R$ 100 reais a R$ 15 mil, de uma forma facilitada, além de proporcionar a essa mulher que está inclusa no programa a ter orientação para o crédito. Uma das portas de entrada da rede é o telefone Lilás, que auxilia nos casos de violência doméstica e orienta para os serviços de atenção à mulher, garantindo direitos e oportunidades para uma vida mais digna. Eu me sinto muito feliz, sinceramente, eu me sinto muito bem mesmo, comigo mesmo, porque eu fiz o curso, foquei naquilo. Procurei, encontrei o emprego assim que eu estava procurando realmente. Né? Consegui o um emprego, agora eu tenho o meu dinheiro, não dependo de ninguém. E é o que as mulheres devem fazer, ir atrás, procurar, porque todo lugar agora tem curso, tem gratuito, várias pessoas incentivando, então elas têm que ir atrás, procurar e se qualificar, porque vai ser bom para elas e para o futuro delas.